Fala, Player! Beleza? Willzer aqui. Tô trazendo uma novidade, Player. A Sony ela lançou hoje no seu blog uma retrospectiva PlayStation 2020. É um trava-línguas isso aqui, cara. Misericórdia. Mas vamos lá. O que é essa retrospectiva PlayStation de 2020? A Sony ela trouxe todos os dados das suas gameplays com tempo, dias, jogos mais jogados e trouxe praticamente vários indicadores aí da sua Jornada Gamer no ano de 2020, bem bacana. Além disso, ela vai deixar um tema dinâmico gratuito até o início de março, então vai ter um mês aí praticamente para você resgatar esse tema exclusivo gratuito, beleza? Então aqui ele explica um pouco né, e dos dados, o total de troféus, o total de horas e gameplay, aqui mostra um pouco do, do tema né, que você vai ter à disposição aí no PlayStation 4 e aqui player eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como que vocês conseguem ver a sua é, retrospectiva tá então aqui ó até o dia 2 de março de 2021 os jogadores de PlayStation 4 podem acessar sua retrospectiva PlayStation 2020 e compartilhar os detalhes incluindo troféus games mais jogados horas de jogo e mais então aqui tem um link tá nesse link quando você clicar nesse link aqui ele vai para essa parte para essa sucessão para você fazer o seu login tá que é o mesmo login do seu PlayStation 4 ali e depois que você fizer o login ele vai aparecer algo parecido com isso aqui vai mostrar o seguinte boas-vindas o Hugo Costa BR que é meu Nick este é o seu resumo personalizado de 2020 com a PlayStation Olha que legal então aqui vai mostrar os bonequinhos e aqui já vai mostrar por exemplo. Quantidade de títulos jogados em 2020, 49, seus mais jogados em 2020, Street Fighter 5, 133 horas. Se minha esposa ver isso, velho, ela vai ferrar, porque eu falo que não tenho tempo pra nada, vai falar, tempo pra jogar você tem, desgraçado. E aqui The Last of Us Remastered, The Last of Us Part 2, sensacional. O remaster eu fiz, né, a, a gameplay aqui no canal e o, e o The Last of Us 2 também. O gênero mais jogado, horas no gênero e tal. Então aparece um monte de coisa aqui. Ó. Total de horas jogadas de 2020. Horas, é, o que você jogou localmente, o que você jogou online. É, horas jogadas em realidade virtual, não. Mostra alguns detalhes de alguns games que fizeram bastante sucesso no passado. Total de horas jogadas em The Last of Us 2. 200 milhões de horas. Dias, jo, dias jogados em 2020, 207 dias jogados. O dia, é, o dia, o principal dia da semana, fim de tarde, de sábado, isso aqui é um cagueta na realidade, né? Isso é pra gente ficar esperto da, da quantidade de informação, de dados que as empresas têm da gente, mas beleza. E aqui seguindo troféus e tal. Aqui, se você comprou o Playstation 5 e, e jogou no Playstation 5, ele também faz uma observação aqui, ó, parabéns. É, em 2020 você ingressou no futuro dos videogames com Playstation 5 e tal, e aí fala um pouco do Playstation 5, horas, horas é, Call of Duty, estou jogando muito Call of Duty, estou trazendo até aqui no canal algumas partidas, total de, de, de horas jogando Playstation 5, troféus, Playstation Plus aqui, o número de jogos mensais do Playstation Plus baixados, é, principal jogo online, horas jogadas, e, e é isso aí. E no final, tem um agradecimento, agradece, agradecemos muito por você ter jogado PlayStation 2020, clique abaixo para resgatar um tema grátis de PlayStation 4. É, aí você vai resgatar o seu tema, ele vai aparecer aqui, essa janelinha, e eu já vou utilizar ele ali no meu PlayStation, ele vai para a minha, minha PSN aqui, e já vai funcionar. E, e player, lembrando, tá? Isso aqui até o dia 2 de março, tanto a retrospectiva como o, o tema gratuito para você baixar, tá? Espero que vocês tenham curtido aí. Compartilhe, inclusive, né? alguns dados aí de vocês, quantas horas foram mais jogadas, quantas horas foram jogadas, quais títulos foram, os três títulos mais jogados aí, para a gente entender como que é o perfil de cada um, beleza? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui!